Treino para você emagrecer de maneira saudável, ou se você já tiver magrinha, quer trincar, definir, esse é o treino. Vai pegar fogo, mas eu vou demonstrar passo a passo para você não se confundir. Eu sou o professor Emílio Júnior, Tem a liberação do seu médico para fazer qualquer atividade física. Vamos lá! A primeira dica que eu vou demonstrar, você deve ficar com as suas pernas abertas, mais largas, do que a largura dos seus ombros. Então, eu estou com as pernas mais largas que a largura dos ombros. Primeiro, eu vou fazer esse movimento aqui, onde eu faço a extensão dos meus braços e fecho dessa forma. Abro e fecho. Abro e fecho. Abro e fecho. Abro e fecho. Abro, aumentando sempre a velocidade. Vai! Aumenta a velocidade desse exercício vai mantém braço bem estendido bem esticado e vai fazer aumentando a velocidade quando você começar a sentir que o seu ombro tanto os seus ombros como suas costas começaram a arder e doer aí você descansa dá uma relaxada e vamos para a segunda parte desse exercício do mesmo exercício dividido em duas partes agora você vai fazer o que? Vai ficar com os braços abertos e você vai dar um pequeno pulo fechando as suas pernas. Da seguinte forma, preste atenção, pulou, fechou, pulou, abriu, pulou, fechou, abriu, fechou, somente este movimento. Ó, vamos lá, isso, somente este movimento. Pegou? Agora que você aprendeu o primeiro movimento e o segundo movimento, por que não incorporar ambos? Vai ficar mais difícil? Sim. Mas com certeza você vai ter resultados. Vamos lá? Preparados? Então vamos lá. Vou abrir minhas pernas, como eu havia mencionado anteriormente, fazer a extensão dos meus braços. Lembre-se, pulou, fechou. Pulou, abriu. Pulou, fechou, pulou, abriu. Aprendeu? Então esse é o primeiro exercício. Vamos lá. Sempre pulando na ponta dos dedos dos pés para amortecer o máximo. Vamos ao outro exercício? O outro exercício que nós iremos fazer é... O polichinelo modificado. Por que modificado? O polichinelo tradicional é esse aqui, ó. Esse é o polichinelo tradicional que você vê em filmes, nas escolas ou até mesmo no treinamento militar. Aqui nós iremos fazer o polichinelo modificado, onde você não vai tocar em cima, vai parar aqui na linha dos seus ombros. Então, primeira coisa que você tem que aprender, é um movimento. Posicionou ambos os braços dessa forma, assim como eu posicionei os meus. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Agora, vamos para a segunda fase desse exercício. Abriu as pernas, mantém os braços estendidos acima a linha do ombro. E você vai fazer esse movimento aqui. Ó. Fechou, abriu. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu e só esse movimento. Feito? Pegou? Então agora a gente vai incorporar. Nós iremos incorporar os dois movimentos uma única vez. Será que você vai conseguir? Aproveita e vai lá embaixo nos comentários e me diz se você ficou ofegante, quantos segundos, vamos trabalhar por segundos? Então vamos trabalhar por segundos, mas para trabalhar por segundos você tem que ter autorização do seu médico, certo? Esse é o nosso trato, liberação do médico, aí você pode fazer atividade física. Programa assim: se você é iniciante, programa 10 segundos fazendo esse movimento. Se você for intermediário, de 25 segundos, podendo chegar a 40 segundos esse movimento. Se você for avançado, aí você faz até 2 minutos esse movimento. Tá ok? Então você vai lá embaixo nos comentários e vai escrever para mim. Professor, eu consegui fazer tantos segundos, que aí eu vou saber se você é iniciante, intermediário ou avançado. Mesmo que eu não possa te responder escrevendo, mas nos próximos vídeos eu vou responder como eu sempre faço. Seja em live, vídeo como esse, eu sempre respondo. Vamos lá? Posicionou? Comigo, só. 3, 2, 1, vem! 10 segundos para o iniciante. 25 segundos para intermediário. De um minuto em diante para os avançados. Aqui eu demonstrei para você como é que pode ser feito, mas ainda tem mais exercício. Agora, que tal você trabalhar a linha do abdômen com um exercício que vai rotacionar o seu tronco. Professor, que nome complicado é esse? Rotacionar o seu abdômen. Na verdade, é o seguinte, preste atenção. Você vai colocar suas duas mãos assim, dessa forma. Colocou suas duas mãos dessa forma, você vai girar o seu tronco. Abra suas pernas, à largura do seu quadril. Abriu? Isso. A largura do seu quadril. Aí você vai fazer o seguinte, preste atenção, porque isso é de suma importância. Colocou as mãozinhas aqui, não quero ninguém entrelaçando os dedos atrás da cabeça. Não é para entrelaçar os dedos atrás da cabeça. Só colocar a mãozinha aqui e vai fazer esse movimento aqui, ó. girar para o lado direito. Sentiu? Toca no teu abdômen. Tá sentindo como é que ele tá duro aqui? É isso que eu preciso. Voltou. Girou, lado direito. Voltou. Direito voltou. Direito, vamos lá. Seis. Fiz oito para o lado direito. Agora eu vou fazer oito para o lado esquerdo. 8, para o lado esquerdo. Então, a lateral do abdômen você tem que sentir. Professor, mas 8 tá bom? Não, não existe uma contagem que seja a receita de bolo que vai sair tudo igual. Não, não existe. Não existe isso. Vai ser de acordo com a sua aptidão física. Se você é iniciante, você pode fazer um pouquinho desde o momento que você sinta. Intermediário já conhece mais o corpo, já domina mais o corpo, aí pode fazer um pouquinho mais. E os avançados aí pode fazer em grande, é, grande escala, vamos falar assim. Mas olha só, não parou não, ainda tem mais. Lembra? Ensinei ainda há pouco fazer esse movimento. Agora você vai fazer o um movimento elevando o seu joelho para o lado que você for virar. Então se eu vou virar para o lado, Direito, eu vou elevar o meu joelho direito. Assim, ó. Elevei, voltei. Elevei, voltei. Elevei, voltei. Se eu for fazer para o lado esquerdo, eu vou fazer a mesma coisa. Elevei, voltei. Não tem complicação. Elevei, voltei. Elevei, voltei. Elevei, voltei. Pegou? Professor, está um pouco complicado. Então, preste atenção. Coloca suas duas mãos assim. Agora, eu preciso que você só eleve o joelho direito. Vamos comigo? Eleva, 1, um, volta, eleva, 2, volta, eleva, 3, volta, eleva, 4, volta. Vamos para o outro lado. Agora, o esquerdo, eleva, 1, um, volta, eleva, 2, volta, eleva, 3, volta, eleva, 4, volta, eleva, 5, Volta. Vamos cinco com o lado direito. Um, dois, mais rápido. Três, quatro, cinco. Lado esquerdo. Um, dois, só quatro. Três, quatro. Professor, por que você fez cinco com um, cinco com outro, depois quatro com um, cinco com outro? Depende, desde o momento que você consiga fechar o movimento. O ideal é que se você levanta ou eleva a sua perna direita cinco vezes, a perna esquerda tem que ser elevada o mesmo número, cinco vezes. Como ali eu tinha perdido uma contagem, eu fiz uma mais do lado direito e aí eu repus tirando uma do lado esquerdo. Ficou elas por elas. Tá ok? Por isso que eu fiz essa mudança. Mas vamos continuar, porque ainda tem muita coisa para eu passar aqui para vocês. A outra coisa que eu iria passar, que também é importante, é o seguinte. Um movimento para ajudar você a trabalhar, principalmente, aquela gordurinha interna aqui das coxas. Nós tiramos a gordura de um todo. Agora vamos dar um ênfase à gordura localizada. Como é que nós iremos trabalhar a gordura localizada? Assim, ó, abra suas pernas. Pode abrir mais. Vamos abrir mais. Isso. Abriu. Mais largo que a largura dos seus ombros. Você vai fazer o seguinte: preste atenção. A ponta dos dedos dos pés estão voltadas para fora, tá? Só isso. Aí você vai agachar só um pouco, não precisa agachar muito. Não projeta o tronco à frente, sempre tentando ficar o mais reto possível. Agachou? Volta à posição inicial agachou, volta à posição inicial, agachou, volta à posição inicial. Sempre sentindo a musculatura aqui, interno de coxa sendo trabalhado. Agachou, volta à posição inicial, agachou, volta à posição inicial. Esse exercício vai auxiliar você que tem muita gordura localizada, parte interna da sua coxa, a ser trabalhado. Ah, mas professor, só esse exercício vai dar resultado? O exercício ele dá muito resultado, mas o que vai fazer realmente potencializar o que você deseja é justamente a sua dieta. Tem que ter dieta, sem dieta fica difícil. Vamos pegar agora uma sequência, uma sequência rápida, mas que vale a pena para você memorizar nosso treinamento da dica. E aí eu vou incorporando algumas outras coisinhas, tá bom? Vamos lá, pontagem regressiva, 3, 2, 1. Lembre-se, abriu e vai fazer só aquele movimento. 3, agora fazendo um movimento e fechando as pernas. Oh, legal parou agora abaixando os braços lembra? aquele movimento abaixando os braços pulando e abaixando os braços e aí você pode intercalar imagina tá fazendo aqui parou e um um um um parou um um um um parou e um um um um parou e um, um, um, um. Mas ainda não acabou. Isso aqui foi só para você sentir que você pode fazer um trabalho aeróbico em casa, sem precisar ficar correndo pela rua. Presta atenção naquele rota... aquele de rotação. Então, vamos fazer? Então aqui, ó. só que eu vou fazer assim. Presta atenção, vou fazer um pouquinho mais rápido. Coloquei a mãozinha aqui e vou girar. Um, um, um, um. Quatro vezes, um, um. Um, um, um. Quatro vezes, agora levantando as pernas. Vamos lá. Um, um, um, um. Mudou e um, um, um, um. Mudou. Isso aí, sentiu? Já dá para sentir, né? Dá para ficar até mais ofegante quando você faz esse exercício. Ah, tem um exercício que vale a pena passar para vocês que eu acho que é assim. É o supra-sumo para quem deseja ter bumbum também, não é? Só perder gordura, mas ter um bumbum bem trabalhado. Faz o seguinte, só isso aqui, ó. Abre as pernas a largura, tá? Do teu quadril. E aí você vai fazer esse movimento aqui, ó. Só um pouquinho, sobe. Só um pouquinho, volta. Vai. Só esse movimento, jogando o bumbum lá atrás. Sente alongar o seu músculo dos seus glúteos. Isso. Vai. Isso. Porque Esse tipo de exercício é um exercício que acaba sendo um exercício aeróbico e também vai auxiliar na musculatura dos seus glúteos. Mais uma dica! Inscreva-se aqui no canal, aproveita para assistir os próximos vídeos que vão passar. É de suma importância. Até nosso próximo encontro!